Quando encontrei a proposta do Chega e fui ler, entendi que o Chega não quer apenas, não propõe apenas casas de banho que sejam distinguidas por género e não por sexo. Apanharam a Sra. Deputada Rita Matias fora do Parlamento e substituíram o sexo por género, o que pressupõe que as pessoas transgénero na proposta do Chega continuam a poder as frequentar as duas casas de banho, como além disso ainda propõe uma casa de banho mista partido que propõe casas de banho mistas neste Parlamento é o Chega. E isto é uma fraude que tem de ser desocultada. Porque, senhor Presidente, há uma, coisa, há uma coisa que eu quero deixar clara. Isto não diz nada sobre o Chega nem sobre a sua transfobia. Isto diz muito sobre a nossa sociedade. Quando o Chega, já nem o Chega consegue consegue transpor o seu discurso transfóbico e homofóbico para projetos de lei nesta Câmara, porque sabe que a nossa sociedade não tolera as chamadas terapias de conversão, não tolera transfobia, não tolera discriminação e, portanto, eu hoje quero saudar a sociedade portuguesa para que no debate constitucional que, é aí, que nós estamos a fazer agora, todos estes direitos sejam consa estejam consagrados com o consenso que parecem merecer nos projetos aqui apresentados.